Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush O meu nome é Gleme Freitas e hoje eu queria mostrar pra vocês alguns dos meus materiais de desenho favoritos Pra fazer coisas no papel, né? Em mídias aí tradicionais Tem algumas canetas, um, pelo menos um lápis E algumas outras observações que eu quero fazer sobre esses materiais Que eu usei muito em 2022 pra fazer todos aqueles shorts e vídeos curtos, né? De um minuto ali mais ou menos, que eu também upei no meu Instagram, no TikTok, fazendo ali Aqueles processos no tradicional Eu fiz tudo isso, né, gente Pra voltar a me ambientar na, No desenho, no, no papel Justamente porque eu quero eventualmente, e isso vai acontecer esse ano, começar a incluir cores aí de novo. Talvez com uma aquarela que eu tenho ali já, né? Eu também comprei aquelas tintas escolar, guache ver o que, que, que dá pra fazer com isso de verdade, né? Até onde dá pra chegar? Porque eu acho muito legal isso, né? Eu percebi que eu consegui fazer uma transferência muito legal de fundamentos e processos que eu aprendi no digital pra essas outras mídias e eu tô doido pra experimentar e ver o que que acontece. Eu achei aqui em casa também, gente, uma coisa extremamente... Interessante, que é o quê? Uma das últimas vezes que eu fiz pinturas com tinta e tudo mais foi em telas, né? Comprei ali aquelas tintas acrílicas e fiz uma cena que eu vou mostrar aqui pra vocês agora só um minuto. Aqui está o ninja na floresta, que né, você é, pode ver aqui que ele ele matou esse cara, ele tava com uma tocha Isso daqui foi com certeza inspirado naquele jogo de Play 1, Tenshu, né, que é Tenshu na verdade Mas o... <risos> eu falava Tenshu, falas Tenshu até hoje <risos> E tá aqui, tipo, tem até esse elemento no foreground aqui, né, e tal Por como é que ele tá tão iluminado quanto isso? É... é... Bom, eu, eu farei essa cena diferente e eu quero caminhar pra chegar no ponto da gente recriar esse trabalho Que deve ser de 2009, 2010, isso daqui tem, tem alguns anos já A gente vai refazer esse tipo de coisa mais pra frente quando a gente começar a incorporar cores nesse processo Vamos lá gente, pra aquela outra mesa, eu vou usar o meu celular pra gravar ali aquela tela E eu vou apresentar pra vocês os materiais assim que eu sempre tinha que ter perto de mim pra fazer os desenhos que eu fiz no ano passado, ok? Então simbora depois da vinheta Rush, Rush! Então gente, vamos falar então um pouquinho sobre esses materiais indispensáveis de desenho aqui pra mim Pelo menos no ano de 2022, tenho certeza que essa lista vai começar a aumentar esse ano também Acho que a primeira coisa que tem que falar é da prancheta da Mocho, né? Essa aqui é a prancheta A2, com esse acabamento né? meio reciclado aqui, esse, esse aspecto bem gostosinho de madeira E as pranchetas da Mocho é um negócio que também já estão aqui no canal há um bom tempo E agora essa, essa versão aqui eu tô doido pra destruir Destruir no sentido de... <risos> Deixar toda manchada e cheia de cores, sabe? Porque eu gosto da história que revela, né? Os materiais. Então, gente, temos aqui uma pequena seleção de itens. E eu vou falar de todos eles, né? Um por um aqui pra vocês. Acho que dá pra gente começar primeiro desmontando tudo isso e trazendo eles de volta à cena um a um. Primeira coisa que eu quero falar é ele, o limpatipus, que é nada mais nada menos do que essa, essa massinha de modelar aqui, né? Que a galera usa pra apagar, pra diminuir ali, né? A opacidade do rascunho feito na imagem, né? Então o interessante mesmo dessa massinha é a possibilidade de você reajustar ela pra tamanhos diferentes, né? E normalmente o jeito que eu trabalho com ela é aquele de né, rolar ela sobre o desenho e é muito legal, ele não solta, né? Diferente de uma uma borracha normal de, de latex, né? Ela não solta aqueles pelinhos ou fiapinhos. É um material realmente muito interessante, é... que é um pouquinho de... estranho de se acostumar com ele, mas ele é um, é um material muito legal assim. Eu sempre tive vontade e curiosidade de, ter, de usar isso daqui e eu pude bastante no ano passado. Eu espero que esse ano também, trazendo outros vídeos aqui pra vocês. Então, vamos deixar ele aqui no cantinho. Isso daqui é ótimo também, né? Ajuda a gente a segurar muitas coisas. Mas, Guilherme, o que, que você apagava com esse limpa -tipos? Então, este ano que já passou, de 2022, eu usei muito esse lápis azul aqui, o Sketcher da Karandashi, né? Vocês podem ver aí é, o nome dele. A Carandache é essa marca suíça aí, muito bem, né? Quista de, de materiais de desenho também. E esse lápis, né? Tem uma história com relação ao uso dele, né? Por que que é um lápis azul? E isso tinha a ver também com a forma como co funcionavam, né? Os scanners e fotocopiadoras <risos> antigamente. Uma das funções que tinha era essa de você excluir... E o canal azul de cores e só pegar o que tivesse sido finalizado com caneta, né? Então você conseguia meio que fazer uma remoção automática de rascunhos só usando o, o canal azul e apagando ele. Isso dá pra fazer inclusive até hoje, mas eu... eu... O <risos> que que acontece, né? É que fica muito bonito quando você quer também deixar o rascunho. É, fazer parte da linguagem do desenho faz todo sentido que ele esteja por ali. E ano passado eu fiz isso várias vezes. Eu até montei ó, uma pastinha de brush brush 2022, e vários dos desenhos, inclusive esse daqui, ó, do Ryu eu, eu, eu preferi deixar esse rascunho azul, e tem, tem alguma coisa muito legal que acontece é com isso, né, mas também você pode ver aqui, né, que um daqueles dos Kratos, né, que estavam nos nossos shorts aqui do canal, eu fiz com um lápis grafite bem tradicional, assim, a única coisa que tem de algo diferente pra cá tá vendo esse brilho no olho dele? Oh, eu precisava de um brilho que fosse muito mais claro do que eu poderia fazer simplesmente apagando aquela área, né, e preservando Aquele ponto branco desde o início do desenho É muito complicado, então para isso eu utilizei O outro material dessa lista Volta isso, volta isso Que é ele, meus amigos, a caneta posca Branca, né, a caneta posca Que é feito aí para é, ficar Em cima de um monte de superfícies Diferentes, né, ele também tem aqui é, Aquela bolinha, né, que dá pra você chacoalhar e ouvir um barulhinho o que eu acho maravilhoso, mas algo que também tem dentro dela, né, é aquele sistema onde a ponta, né, você tem que dar aquela afundada no papel e depois a tinta começa a sair de fato, né, a ponta aqui ela meio que vai inteiro pra dentro e vai pra fora né, é um material assim, acho que talvez mais fácil de você conhecer já inicialmente, né eu não conhecia, <risos> eu fui conhecer só num evento, nossa foi em 2013 eu fui no Pixel Show e lá eu descobri o que eram canetas pós que tinham consegui usar pela primeira vez e eu vi o tamanho do, do abismo que estava o meu conhecimento com materiais tradicionais, né? Mas o brilhinho que ela deixa ali é uma maravilha falando sobre lápis grafite, né, que a gente conversou um pouco mais cedo, eu tenho aqui, gente uma, uma multidão de lápis grafite vou até incluir, ó, ele não tava no nosso início aqui, mas um, um lápis Faber-Castell 6B, sabe, aquele bem, bem tradicional, assim que a gente tem, encontra em qualquer papelaria né, eu queria muito trazer isso daqui também, olha aí, ó um Faber-Castell 6B, bem tradicional ele também foi aí um dos que eu usei pra fazer, pelo menos aquele Kratos, né que eu fiz, <risos> fiz sem a cicatriz <risos> com o uso muito Grandioso de cicatricure. O próximo material dessa lista é ela, ah, a color brush. Da Pentel, a Pentel tem Essa caneta aqui, que ela vai aí Mais ou menos uns 30 reais, né? E ela Também vem esses refilzinho Aqui, ó, o refilzinho dessa, né? Porque a tinta fica nesse reservatório Flexível aqui, né? É a primeira Vez que eu tô tendo que substituir, então Essa daqui já é uma versão da Da caneta <risos> Bem recarregadinha, né? Eu gastei Esse primeiro aqui, reservatório Dela, e você pode reparar, né? Ele é Flexível mesmo, ó, ele, você consegue Espremer ele, e é nessa espreminha que você vai dando de tempos em tempos que você vai recarregando a tinta né a tinta vai descendo para essa parte e aqui na ponta a gente tem uma maravilhosa ponta de pincel né que dá para gente fazer muita coisa legal com ela é, e eu tenho é, desco descoberto algumas coisas com relação a o tipo de material que eu estou usando né por exemplo um dos papéis que eu mais utilizei no passado foi o papel bristol da Kansom E ele é um papel de 180 gramas Que é muito liso, né? Ele tem um aspecto, assim, se você passar a mão A mão desliza por cima dele é Mais fácil até do que um papel sulfite, sabe? Ele tem uma, assim, uma textura muito lisa E isso é muito bom uh, Especialmente para as Copics, eu achei que deu super certo, né? Que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco os marcadores Mas para essa caneta Eu descobri que um outro papel Mais barato funciona melhor pro meu gosto <risos> Deixa eu mostrar para vocês Isso daqui, meus amigos É um sketchbook <risos> completamente profissional, né? Vocês conseguem reparar <risos> Que é, é vendido pela Dyson né? A Dyson é aquela... Aquela rede de lojas de 1,99 com artigos japoneses, né? Que tem muita coisa interessante por lá E, gente, esse papel, acho que por, por ele ser feito pra giz de cera, né? Tá aqui, ó, Crayon, né? Eu acho que ele, ele é mais poroso, justamente pro giz de cera conseguir pegar nele, né? Então ele, ele já é muito mais áspero do que aquele outro papel E isso dá esse espaço bem, bem legal pra fazer algumas coisas Deixa eu ver se eu acho aqui, ó Está aqui, por exemplo, uma das loucuras que surgiu em, em um devaneio aqui Esse rapazinho aqui é um, é um menininho que eu topei lá no evento da Imago, aqui em Pinda. <risos> E ele descreveu pra mim algumas instruções pra eu desenhar, né? Eu tava fazendo essa caveira e ele falou assim Faz um corpo de zumbi pra ela Aí eu fiz esse corpo aqui embaixo, né? Ele pediu um braço a mais também, ou a irmã dele E eu falei, o que, que eu desenho na camiseta do zumbi? Ele falou, um zumbi desenha um zumbi na camiseta do zumbi Então foi isso que aconteceu aqui, né? E aqui tem outros, outros rascunhos e rabiscos. Mas o que você consegue reparar aqui, ó É justamente o, o quanto que você consegue é, Quando você risca com velocidade Criar essa escala de cinza, né? Esse, esse essa gradação aqui. Desse jeito né, esse traço E esse traço você consegue fazer Com o mesmo material né, que é essa caneta Da Color Brush da Pentel Então eu gosto muito dela, justamente por causa dessa Versatilidade de poder fazer Uma variação de acabamentos é, Em cima disso é, Algo mais difícil de ter esse tipo de Variabilidade seria por exemplo Com uma caneta Multiliner Da Copic né, que é uma das também que eu uso Bastante, sempre fez parte aqui Dos desenhos do ano passado, que é essa daqui a 0.5 Então ela tem uma pontinha tinha que tem aqui, né? Esse tamanho, Ela tá meio torta porque eu, eu, eu sou um animal. E ela funciona super bem. Mas o traço dela é justamente, né? uma caneta normal. O traço, ele é bem previsível. Ele é sempre parecido. É difícil de construir uma grossura alternada, né? Com essa combinação, dá pra ir chegando nesses resultados diferentes, né? E o último conjunto de materiais que eu utilizei muito ano passado foram os marcadores cinza da Copic que eu comprei pela primeira vez aqui. Marcadores desse jeito gênero pra testar e descobrir o que que era, né? Porque é extremamente recorrente a gente ver, tanto no Instagram, quanto em outros lugares, né? Artistas, mangacás, né? Que usam para pintura das capas e de tudo que tem a ver cores, né? Esse tipo de marcadores. E é aquela coisa, né? Essas canetas aqui não são a coisa mais barata do mundo. E tem um milhão delas e para você ter uma variedade de cores significativas, você vai ter que gastar uma, uma grana. Mas é muito surpreendente mesmo o resultado, assim. Esse daqui é um dos kits que eles vendem Todos juntinhos, que já vem essa escala De cinzas aqui, e usei bastante Usei muito o número 2 Ele já até tá bem vazio né Nem dá pra usar muito mais, mas os outros Especialmente os mais escuros, tem bastante carga Ainda, né? Mas também não dá nem pra Cobrar muito, porque depois eu fiz muita Coisa com elas, inclusive coisas que Eu tinha medo de avançar Muito rápido numa escala de valores Então como eu não queria pintar logo de cara Com um valor mais escuro, eu começava Fazendo uma camada de um valor mais claro Então esse valor N2, ele Embaixo de vários dos desenhos que eu fiz Então acabou que usou mais do que o resto Mas assim, são canetas Surpreendentes, elas são Realmente assim, muito legais É um absurdo o quão bem isso daqui funciona E tudo isso né galera, como eu disse É um ensaio <risos> Todos esses materiais foram a minha, o, meu, o meu retorno A me divertir e a me encontrar E aprender a produzir coisas Com materiais tradicionais No papel né, e foi com essas canetas Que eu fiz muitas aventuras e com certeza tem muito mais coisa aí que dá pra gente fazer, né? Então toda essa escala de valores, né? A cor aqui do besouro sentado na cama Tudo isso né? são feitos com esses marcadores da Cupique Essa caneta Posca A Multiliner também ajudou Esse aqui foi muito a Multiliner Esse daqui também, né? Nada da caneta pincel, né? E o que eu tô louco pra trazer pra vocês em um vídeo futuro é alguma arte utilizando novamente essas minhas aquarelas da Pentel que eu tenho aqui guardadas faz um tempo, até amarelado aqui o papel, espero que a tinta esteja boa ainda, mas é aquela aquarela não em versão de pastilhas né, mas na versão de tubinhos, nossa, tô doido pra finalmente fazer esse novo passo e voltar a incorporar algumas coisas. Pra gente terminar, eu pensei em fazer uma pequena demonstração com um desses papeizinhos aqui, ó. Tá aí, outro material que sempre teve comigo nesse, nesse último ano. São esses bloquinhos de papel que dá pra um, um bom gasto aqui quando a gente quer fazer alguma coisa rápida. E o bom é que ele tem uma parte autocolante, então até dá pra fazer um registro aqui. Então, galera, vamos fazer alguma coisinha aqui, ó. Com o nosso lápis azul esquete aqui da Karandashi. Vamos fazer... Hum, o que a gente vai fazer? Eu acho que a gente podia desenhar... Sabe o que eu tô com vontade? Tô com vontade de desenhar um Wolverine, porque eu tenho assistido ultimamente aí... O X-Men Evolution, eu tenho reassistido. Mas eu vou fazer um Wolverine no estilo que eu quiser aqui, né? Quer saber, vamos fazer ele de frente. Às vezes eu tento tanto fugir de um ângulo de frente... Vamos marcar aqui, ó. Aquela estrutura básica de cabeça que vocês estão careca de saber. Vamos colocar as orelhas mais pra cima, justamente pra gente ter esse ângulo aqui bem... Bem para baixo, né, da, da cabeça aparecendo Vamos marcar aqui os olhinhos para ele Olhinhos pequenos, eu quero olhos pequenos Vamos fazer um nariz com uma ponte bem larga E vamos puxar aqui uma boca de... Uma boca de quem fuma um charuto gigantesco, né Vamos fazer isso Algo assim, ó Vou Aumentar esse queixo para ele ficar bem queixudo Puxar aqui uma, uma costeletas de Wolverine <risos> Nossa, ele tá bem achatado aqui, né? Na imagem que vocês estão vendo, peraí <risos> Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouco Ah, no final vai dar pra vocês julgarem aí Se vocês gostaram ou não do que eu fiz aqui Vamos fazer aqui assim E puxar os dois lados de cabelo de wolverine aqui assim, ó O clássico cabelo de pomba eu um pouquinho pra cá Tá aí, ó E vamos fazer aqui, ó Aquele trapézio descendente É ele que nós estamos tá buscando E eu vou... Acho que eu vou dar uma inclinada nesse peito de alguma maneira, ó e aqui dá para Dá pra imaginar, né? Como é que tá com esse material aqui a gente consegue fazer isso E vamos pegar aqui o nosso... <risos> o nosso trequinho O nosso... Nossa borrachinha, ó E vamos dar aquela passadela por cima Só rolando aqui por cima Ó, você já consegue ver nessa área da esquerda como tá mais fraco, né? Ou talvez não, porque a câmera vai tentar ajustar a imagem Então talvez não seja tão perceptível Mas... Ah, agora tá dando pra ver, né? Então ele consegue dar essa limpadinha e lógico, né, aqui eu tô preferindo utilizar esse lápis azul, né, que ele, ele não apaga tão bem assim, eu achei que ele seria mais fácil de apagar. Mas ele apaga Justamente porque eu gosto do, do, do, do rastro que ele deixa Do processo do desenho na imagem final, né? Isso pra mim é tão, tão mais interessante, às vezes, do que o resto O que eu tô pensando? Eu acho que o rosto dele a gente pode usar, assim Essa multiliner Então, ó, vamos puxar aqui umas, umas linhas bem bravas aqui pra testa dele, ó Quer saber? Ó, vou fazer uma coisa vou Tentar aproximar um pouquinho mais o, o celular Olha aí, ó Vamos fazer aqui, assim, ó, a narininha Uma cara de brava, assim, ó Isso aqui tá ficando legal até, hein? Aquele dentinho Sabe aquele dentinho? Tem que ter o um dentinho, né? Né, mano? Fazer o queixo dele Botar aqui uns, uns cabelinhos Os cabelinhos não, né? Vocês estão ligados? Sabe, aqui uma sobrancelhona bem, bem grosseira E um zoinho pra ele Tentar não estragar no olho, né? Queria fazer ele olhando pra frente Eu acho que eu vou fazer uma bolinha bem normalzinha, assim Escurecida pra ele Aqui era pra ter uma regatona muito louca vindo Né, ó? Uma regatona Vamos desse outro lado pra cá também E agora eu tô com a impressão que ia ficar muito maneiro Se a gente decidisse finalizar o o resto dos tons mais escuros e o cabelo com a nossa caneta pincel, né? Deixa eu só fazer as orelhas dele aqui, ó. <risos> e, ó vamos pegar aqui e só fazer aqui no pincelito, só vindo aqui na tranquilidade. E aqui também a gente pode usar isso para fazer um preenchimento, né? Eu queria muito ver se a gente conseguia fazer um preenchimento. Eu não queria fazer um preenchimento que fosse tipo, ah, no sentido do cabelo, mas que fosse só uma textura generalizada, assim, de, de tom escuro, sabe? Nessa parte aqui assim. Então, é só de eu passar bem rapidinho com a, com a caneta pincel. Você já consegue ver o rastro falhadinho que ela deixa, né? Então, aqui também vou passar bem, bem levinho e bem rapidinho. Quanto mais, mais falhado fica. Aqui eu vou tentar fazer bem clarinho também, ó. E umas sombronas aqui, talvez. Ó, pô, dá até pra fazer uns, umas coisas muito doidas Ah, isso aqui é muito legal, gente Vou falar pra vocês Essa caneta aqui Vou te contar pra vocês Dá pra gente botar umas oclusões aqui da regata E acho que também a sobrancelha merece um pouco desse carinho, né? Justamente pra gente ter alguma coisa aqui Quem sabe, ó, embaixo do nariz flame. Cabe aqui também Uma sombra projetada do charuto, hein? Ó, hum... Gostoso isso Acho que todo o contorno externo aqui também, ó A gente pode dar aquela engrossada mais ou menos assim que eu usaria aqui uma combinação desses materiais para produzir um pequeno uma pequena demonstração aqui para vocês, gente. Deixa eu só mostrar para vocês como é que ficou então. Aqui o nosso Wolverine tá aí, ó. Wolverine bem jovem, <risos> por acaso, o cabelo tá <risos> escurinho, escurinho. E é muito divertido, tem muita coisa legal aqui, né? Esse é um conjunto de materiais que simula bastante o meu processo no digital e eu estou ansioso pra começar a incluir cores e trazer mais vídeos no papel assim pra vocês. Pessoal, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários que vocês querem mais vídeo no papel também, que isso me ajuda demais a saber se vocês estão interessados nisso, se vale a pena eu fazer ou não. Deixa aquele like maroto que me ajuda demais, viu? Então é isso pessoal, se vocês curtiram esse vídeo aqui Apresentando os meus materiais favoritos De desenho no tradicional, se vocês quiserem Mais desenhos no papel aqui no canal Principal, não só em shorts, mas em vídeos Longos como esse, por favor, deixe o seu Like aqui pra representar Essa, né, fazer, o like de você Gente, é um voto do que vocês querem que eu faça Com mais frequência, né, então deixa o likezinho Aqui pra mim, escreve nos comentários alguma sugestão Também, e em breve a gente volta Com mais vídeos aqui no papel e outras coisas Que eu tenho certeza que a gente vai se divertir Bastante, certo? Galera muito obrigado, a gente se vê em breve então. Valeu e... Falou!